Eu estou em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, no stand da Arista Life Science. E eu converso com o Ricardo Dias, gerente de produtos e mercado, que vai me falar um pouco sobre o produto Select One Pack, que está como a evolução do produto Select, desde o ano passado. Ricardo, qual é o diferencial e como que ele veio ajudar o produtor rural nessa evolução? É, o Select One Pack ele é uma mistura do Select já com o um adjuvante, que facilita muito a vida do produtor. E ele tem expressado uma eficiência mais rápida do que o Select normal, do que o Cletodine normal. Né? Então, o Select One Pack, ele, desde o ano passado, nós introduzimos ele no mercado e ele vem é, ganhando muitas áreas de aplicação no Brasil todo, facilitando a vida do produtor e fazendo com que é, a eficiência em cima de Azevein resistente seja melhor do que o Select já vinha entregando. O, a Arista teve a necessidade de fazer essa evolução, mas o Select ainda está no mercado. Como que ele tem se diferenciado o produtor tem escolhido entre um e outro? É, justamente o que eu falei para você. É, o Select One Pack ele é muito mais prático, porque ele já vem com óleo. É, e o produtor, é, e, o, e o Select sem ter o normal, o né, 240, ele precisa de adição de óleo para que ele expresse todo o potencial dele é, no manejo aí de azevém resistente, no manejo de, de amargoso. Então, é esse diferencial para o produtor está sendo muito importante. Também tem algum lançamento para controle de buva que também é um problema presente no Rio Grande do Sul e também em demais estados do Rio Grande do Brasil? Sim, nós temos dois lançamentos voltados para a bulva. Um é o Thunder, que é no mercado de milho, para controle de buva no milho. E o outro produto é o Triclon, que nós estamos trazendo de lançamento esse ano aqui, que também tem é, dado um resultado excelente para controle de buva, só que na soja. Uhum. Questão de mercado da Arista, o crescimento nos últimos anos, como é que o senhor tem visto? A Arista tem se comportado muito bem nos últimos anos em termos de crescimento. E um dos fatores que nós é, é, damos a isso é o fato de a gente ter trabalhado nos últimos 10 anos com o conceito Pronutiva, que é justamente o conceito de proteção mais nutrição. Então nós temos, é, o, os nossos técnicos, eles trabalham é, junto ao produtor, não só oferecendo os produtos em termos de controle de insetos, de pragas né, e, e de doenças, e sim também proporcionando é, um aumento de produtividade. Então Pronutiva, proteção mais nutrição. Nutrição, é uma coisa que tem alavancado bastante a nossa participação no mercado. Eu conversei com o Ricardo Dias, que é gerente de produtos e mercado da Arista Life Science, Aline Merladete para o portal AgroLink.